Fala galera, Tchudio, bem com vocês Seja bem-vindo aqui no canal do cenário Para mais um vídeo com o meu Chlecheba Galera, é sequência, tá? Não foi um defeito que apareceu depois Eu postei o um vídeo aí, mostrando o Comutador, né? Lá da chave Que do nada parou O carro não quis dar partida, não quis ligar Aí eu futucando, futucando Eu fiz pesquisa, descobri que era o comutador Aí postei, fiz, mostrei para vocês, né? O defeito achei deu certo aí galera na sequência na verdade o computador ele tá estragado né mas na sequência aí não sei que se foi pelo fato que deu uma pane elétrica no carro o, o fuzil dele tava quen, muito quente tava quente super quente chegou a derreter alguns é, o motor de arranque também estragou tá aqui tá aqui ele eu já tirei para facilitar agora eu vou ali tentar para reparar já fiz essa peça aqui, ele tá agarrado, ele só bate, mas não gira né? E tá aqui o um carrinho, galera Aí mostrando, né? É meu dia a dia aqui mesmo <risos> Tá me tomando um tempo desgramado esse carro é, é, Mas tem que resolver, carro 11 anos, foi pouco usado, mas muito tempo parado é, Peça de reposição, essa é uma peça que gasta mesmo Então não é que o carro é ruim, não, o carro pressa, o carro quebra é, é direto, né? é coisas me vai aparecer mais coisa galera já tá com o dedo aí no Sininho já ativa o Sininho se não for inscrito se inscreva no canal deixa os comentários é compartilhe o vídeo porque vai aparecer mais coisa nesse carro eu sei que vai tá vai aparecer mais coisa e eu vou estar aqui mostrando para vocês então vou lá resolver vou ali na mecânica resolver essa parte aqui vou montar de novo e Concluir para o carro pegar né O computador está lá É né? só fechar ele E bora ver o que vai dar aí galera Então acompanha Já compartilha esse vídeo para quem tem o um Face Se você tiver deixa um comentário Qual foi os problemas comuns que apareceu aí no seu Face No seu Chevy Beleza? E bora que bora Lechevinha tá parado Vamos fazer ele andar Aí galera eu tô aqui do carro Já trouxe a peça Com motor de partida E eu vou mostrar para vocês aqui ó. Já está ele aqui galera Ó, Não foi defeito no no motor de arranque tá eu achei que era por conta que eu falei com vocês da ou no outro vídeo da bateria que ela tinha um uma paradinha verde que indica que é carregada né e preta que diz que tá descarregada porém é, inicialmente o carro parou de pegar lá foi né tô agora fazendo uma apanhada aí do, dos dois vídeos que eu já coloquei aqui no canal fazendo apanhado todinho a bateria descarregou, mas continuou mostrando que, que estava carregada. A, a antiga não é esta. Eu achei que foram várias coisas. Troquei o comutador lá de partida. Né? É, depois que eu fui ver. Né? que a, a bateria realmente mostrou que ficou preta depois de três dias. Aí eu troquei a bateria. Fiquei um dia que essa bateria também descarregou. Aí eu tive que ver o que, que era. Aí foi que eu troquei ali, o que eu mostrei também no, já no vídeo passado O alternador que teve que trocar, o, e o regulador de voltagem. Então, com isso tudo, o arranque não tava pegando Por conta da bateria, a outra bateria que tava fraca Quando essa aqui também ficou fraca, ela também não pegou E mesmo assim eu levei lá na oficina, né? Acabei de... Levar, levei na oficina E lá fizeram o teste, viu que tava dando a partida é, Corretamente Eu voltei, instalei aqui do carro e foi isso, então a parte do arranque não foi. E na elétrica foi aqui o que causou todo esse pânico no carro, que deixou lá o som ligando, desligando, ligava, é, ligava o farol, o som descarregava. Foi aqui o regulador de voltagem que fica acoplado no alternador do carro. Troquei o carro gerando, que nem vocês viram aí no, nos outros vídeos, eu fiz até um vídeo short dele, tá gerando os 14 volts tranquilo. E agora acabou o problema. Beleza, galera? Então, o vídeo concluído. Mais um probleminha que apareceu no carro. E resolvi. Então, se gostou do vídeo, deixa aquele like. E eu vou ficando por aqui, ó, mostrando o motor bonitinho em Kia. E eu espero vocês até o próximo vídeo.